Oi, águas cinzas e o laguinho está pronto. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, beleza? Verão chegou, nós estamos no começo de janeiro e eu fui ver o, quando é que eu comecei a fazer esse processo aqui. E aí foi há um ano atrás, né? no, no final do ano, na passagem de ano, que o sistema começou a, a dar complicação. Tinha um tanto de gente em casa o sistema colapsou e aí eu resolvi fazer ele todo então durante um ano a gente veio fazendo passo a passo e agora olha lá tá tá tudo pronto né bastante chuva então cresce muito rápido mas estamos é, no, no finalzinho dessa dessa etapa vamos dar uma olhada é, já temos lambarizinho lá no laguinho, está mais para o final. A gente foi medindo a, a temperatura em diferentes lugares para fazer uma comparação. Medir também o tempo que demora para o efluente passar do brejinho, passar pelo segundo brejinho, passar pelo filtro e chegar no laguinho. 5 horas e meia né? demanda esse tempo todo. Então, legal, 5 horas e meia nesse pedaço aqui. Né? Tem a outra parte lá para cima que ele fica um pouco mais e aí a água já chega lá embaixo tranquilo. Estou quase chegando no ponto que eu venho sonhando esses anos todos. Eu quero tomar banho e descer e tomar água do meu banho com tranquilidade. Para isso, eu vou precisar fazer as análises depois da água. Mas né? já, já sei que está legal, bacana? Então vamos dar uma olhada. Aí estou mostrando passarinho. Chegou uma saracura. Essa não tinha vindo aqui visitar ainda. É, chegou, zanzou por aqui e foi visitar o laguinho. Legal, né? E aí, os passarinhos cantando, a Nu chegou, o TV cantando, porra, muito bacana, né? Então, de repente, um ano, um aninho só, só um aninho, e a gente já transformou a cara toda do lugar. Vamos dar uma olhada. Tem uma saracura ali no, no laguinho. Tentando pegar ela. Quer dizer, pegar a imagem dela, né? Olha só, o sistema já vai atraindo. <risos> muito legal. Temos ali alguns anus. Olha que interessante. Tomando sol, buscando alimento. Mas também parece que buscando acasalamento. Ah, é muito legal, muito legal. Levantando a crista, o que, que será que é? Os Anus estão rodeando por aqui. Vamos ver se a gente enxerga. Não. Tem um Anu, tem outro aqui no chão que está buscando alimento. Mas tem também um pente-vi que está cuidando das coisas por aqui. Olha que, que interessante, o vidro aqui da janela, ele está funcionando como um espelho. Então, tá a molecada está aqui perto, mas não está me vendo aqui dentro. O que me permite fazer algumas tomadas. Dia de máquina de lavar, o Sifão Bel está atuando. A água já está passando aqui pelo corguinho, começando a encher o brejinho. A aqui, ó. Daqui a pouquinho isso tudo vai estar tá cheio. Demora alguns minutos para a água atravessar. Alguns minutos não, algumas horas. Para atravessar todo o sistema. Olha que maravilha que está começando a, a florir. O aguapé dá uma flor belíssima. Que nosso laguinho já quase cheio. Ainda não tem água chegando por aqui. Que está começando agora, né? Esvaziar o sistema. Eu tenho acompanhado esses dias perda de água, coisa mínima e, e durante esses dias fez muito calor, então evapotranspiração muito alta, um pouco de água se perdeu, mas pelo que eu estou entendendo não não é de infiltração mas de evapotranspiração. Então, ok. Estão quase ficando pronto para trazer os peixinhos que tem ali na caixa d'água, trazê-los para cá. Menos de 20 minutos e a água já, já chegou à superfície das pedrinhas. E vamos ver aqui. Aqui, ó. e começa a chegar por aqui também. Olha como é que as plantas já tomaram conta do lugar. <risos> aqui, a hidrocotile. Uma qualidade visual bacana da água. Legal, hein? Então, ok, já temos a água atravessando o sistema. Vamos ver se já chegou já começa a chegar, choveu um pouco essa noite, então o nível da água estava um pouquinho mais elevado. Por isso ela não, não demorou tanto. Mas está chegando ainda em gotas, né? Ela vai demorar um bom tempo ainda, umas duas ou três horas para fazer todo o caminho e chegar até aqui, o, o laguinho. Olha a festa da passarinhada. Legal. Olha só, uma hora e a quantidade de água que chega no laguinho já está já tá bem maior. A maneira que está, o nível vai subindo e vai encostar ali naquele pedaço, na saída do, do filtro. E aí pode ser interessante porque pode ser um caminho para os peixinhos passarem de lá para cá em busca de alimento. Já que tem um punhado de larva, de mosquito aqui ainda. Vamos ver se dá para a gente enxergar. Olha só, tudo no cantinho aqui. Aham. Legal. E com um pouco de peixe aqui, isso tudo se resolve. Sim, e uma hora atrás, as flores do aguapé estavam fechadas ainda. E olha só, uma hora depois, todas abertas, é... É linda, né? Olha só. O sol já tá alto. Olha como as plantas já tomaram conta bastante do sistema. Ok? Agora são duas horas da tarde. E o nível da água começa a baixar. Tá, tá mais ou menos rente as pedras. Mas ainda não tudo. O que temos então? Que até o momento são 5 horas e meia que a água, o efluente demorou para sair lá do Brejinho, passar pelo filtro e chegar no laguinho. Final de novembro, 3 horas da tarde. Nosso sistema está indo muito bem, obrigado. Aqui os aguapés em flor. O laguinho funcionando bacana. Vamos fazer uma brincadeira diferente hoje. Vamos medir a temperatura, ó, aqui do lado de fora, opa, chegou nos 30 graus. Vamos ver aqui no meio da, das pedras, e nós vamos fazer isso em cada um dos estágios. Ok, alguns segundos já é o suficiente, vamos ver aqui, 27 graus. Vamos pegar essa outra parte, aqui está mais sombreado, é o um pedaço de areia, e olha só como as plantas já tomaram conta. Bacana, estou esperando só alguns segundos para ver como é que tá Opa, 24 graus. Vamos ver na água. Olha aqui, a água já subiu para 28. E finalmente, vamos dar uma olhada aqui no nosso laguinho. 30 graus. Bacana, né? Como muda. Se eu levo o termômetro ali para aquela área que está um pouco mais escura, sombreada eu vou conseguir uma temperatura um pouco diferente. Vamos ver ali em cima no brejinho. Vocês vão ver aqui no brejinho, 27 graus. Bom, hoje resolvi fazer uma adaptação. Esses dias choveu, o, o laguinho encheu e eu resolvi colocar um dreno aqui na parte de cima. Está secando a massa. E comecei também a colonizar o laguinho com algumas plantas que eu tenho aqui. E comecei a tirar os lambarizinho ali da caixa e trouxe para cá. Temos aqui agora 10 lambarizinhos mais uma rã cachorro que eu encontrei no meio ali também. E ela acabou vindo para cá. Olha ela ali, ó. Oi! Pronto, os lambarizinhos estão por aqui. Deixa bater um solzinho, que eu já mostro eles, que eles estão passeando. Está cheio de comida para eles, está cheio de larva, de, de mosquitinho. Então, ok, nosso laguinho já está sendo colonizado. Olha o aguapé em flor. A água já está mais clara um pouquinho. A gente já consegue ver os peixinhos nadando.